Né, chegar perto, com o menor força. Consegui chegar perto dos bailarinos, já foi muito bom. E, e o que você achou dos últimos trabalhos da Britney? Tanto Britney Jean, quanto Glory? Meu, Glory é fantástico. Eu ponho no meu celular, eu vou... Quando eu vou viajar, eu vou escutando no caminho inteiro. Termina, eu ponho de novo, termina e ponho de novo meu marido fala assim, você não enjoa de escutar isso? mesmo cd? não, não enjoa. é um cd, eu falo que é filho de blackout porque é um cd que você escuta do começo ao fim é maravilhoso, você não enjoa eu pelo menos não enjoo, eu sou não enjoa. assim, Britney Jean eu gosto também mas Glória superou todas as expectativas eu só quero saber se ela vai tipo fazer vídeos, sabe, coreografias, shows. Você não vai deixar ele lá esquecido, sabe? porque o CD é maravilhoso. Então isso que eu queria, que nem ela fez uma época de indeson sabe? Eu queria que ela fizesse isso, usasse as músicas dançar essas coreografias, fizesse muito videoclipe com muita dança, que eu amo a dança, né? Eu quero muita dança. É o trabalho da Andréa Mello, É, aí, é, aí é a cara da Andréa Mello, né? Mas, tirando isso, é, é a minha maior perspectiva pra esse CD, porque eu amo, amo mesmo. Esse CD, eu acho que ela veio com uma nova montagem musicalmente. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu, assim... Tô fascinada nele. Tô só esperando Britney. Por favor, dança todas as músicas. Coloca no show, minha filha. Vamos mudar esse playlist. Entendeu? Faz videoclipe com dança. Para de pegação, meu amor. Mas falando em pegação, tem esse último clipe aí de Mike que o pessoal queria uma versão mais pesada. Mas quem? Cadê? Mas eu também queria. Ah! Quem não gosta de ver a Britney, lá, ah, sem vergonha. A Britney sempre teve esse lado sexy, mulher fatal, sensual, abusada. É isso que eu gosto nela, entendeu? Eu acho que eu sou meio parecida por conta disso, eu sou abusada também. Entendeu? Eu sou muito abusada. Não sei se tu reparou na aula que eu brinco, eu desço até o chão, sabe? É o meu jeito, então. Quem não gosta da Britney Simba? Eu amo! Um pouquinho antes de terminar, quero que você fale um pouco do seu canal no YouTube. Ah. Esse é um projeto que a gente já tinha um sonho há muito tempo. Desde a época que a gente começou o cover, a gente sempre falava, logo que começou essa loucura de, de bloggers, de, de youtubers, da, das meninas é, virarem blogueiras, eu sempre tive vontade de fazer um canal só que eu nunca conseguia concretizar e eu tinha muita vergonha eu tenho ainda às vezes de dar entrevista tu viu que eu fiquei nervosa na hora de dar entrevista, de falar assim eu brinco na sala de aula com as alunas é, no show eu brinco eu falo com os fãs mas na hora de falar assim com a câmera eu fico que, que, que a questão fico nervosa, fico uma pamonha. E aí eu vi aquelas meninas blogueiras eu falava, ah, eu quero ser igual, quero falar com a câmera, quero Vou ser apresentadora de TV. Mas eu nunca conseguia fazer. E até por conta de tempo, por conta de agenda e tal. E aí agora é, que o grupo estava parado, estava em stand-by, eu e o Paulo tivemos a ideia de começar o canal. E a gente queria fazer uma coisa divertida, de conversar com o pessoal assim sobre vários assuntos principalmente cultura pop e falar também da Britney é óbvio e mexer com as gay e falar os memes lançar novos botões e aí a gente fez o primeiro vídeo que foi não fale top não fale top gente vídeo, isso, isso deu uma repercussão e o pessoal gostou e começou a me mandar mensagem falar meu vocês estão ótimos, vocês estão mal divertidos. Porque assim, aquilo, por mais que seja editado, aquilo lá é eu e o Paulo. A gente é daquele jeito. Sabe? Ele fala eu corto ele. Ele fala uma besteira eu não. Aí eu falo uma gracinha, ele fala, meu Deus, ela só fala preciosidade. Entendeu? É o nosso jeito. Hoje tu não pode conhecer ele pessoalmente, mas ele é daquele jeito e a gente se diverte muito junto. E aí, naquela brincadeira, não sei o que, a gente gravou o vídeo, deu certo, o pessoal super apoiou, mandou mensagem. a gente, ah, vamos fazer mais. Aí, meu, começou essa loucura de show, de ensaio, e agora a gente vai começar a ensaiar pegas é, vai começar a mudar figurino, mudar roupagem, mudar coreografia, porque assim, esses shows que eu tô fazendo, a gente fez na linha, se Ela Dança, Eu Danço, por conta da repercussão dos memes. Acrescentei algumas coisinhas de Vegas, mas bem pouco. O show é baseado mesmo na história do eu mesmo André Mello. E aí, é, agora a gente quer fazer né, mais atual, coisa nova, e aproveitar também Glory e lançar hum, hum, uma nova cara do show. Não sei quando, mas já começamos os ensaios. E aí, nessa loucura, a gente parou de filmar. Mas assim, eu tô muita sede ao pote, muita vontade de fazer o, o canal, de continuar, que o pessoal me pede. E foi uma boa repercussão. Apesar assim da gente ter começado há pouco tempo, as pessoas elogiaram muito. E foi uma coisa muito divertida. É como se eu tô aqui conversando contigo, achei muito, muito divertido. Porque eu nem ligo que a câmera tá ali. Tô ali, ó, brincando, conversando, me divertindo. Quando eu vou ver, ah, já gravou. nem. Quando a gente terminou, eu falei, ah, mas acabou. Não tem mais a gente gravar. Então foi muito gostoso. E aí eu quero continuar assim. E aí, quem quiser, acessa. Vou fazer a garota com o pé. Tá, querida? Ó, gata, presta atenção, acessa lá. www youtube.com barra eu mesma Andréa Mello ou clica na cara dela aqui para acessar o canal dela olha que chique tá querida que ele é poderoso é isso é isso muito bom e tem também as nossas as nossas redes sociais né que tem o Insta o Insta o meu pessoal é Andréia Mello Oficial e tem o Eu Mesmo, Andréa Melo, que a gente já está começando. E aí tem o Facebook, o oficial meu pessoal, é André Melo Oficial. E a página Eu Mesma, o um X da Xuxa. Ah querido? Eu Mesma, Andréa Mello, é a nossa página. Na nossa página, a gente sempre posta agenda de shows. Às vezes, alguma coisa que aconteceu no show, bastidor... Vídeo, a gente também tá começando a postar, alimentar a página lá porque o pessoal tá pedindo. Como acessar a página então, divulgar e enaltecer. Divulgar e enaltecer. E compartilhar o... todas as datas do show. Isso. O Twitter é arroba que porque esse é velho, ó. Desde que começou a carreira. E babados, né? Porque essa daí tem, tem Derek Berry. Quando vem parceria, gente? Gente, sabia que já me perguntaram isso? Ah, é porque já pensou? Meu, eu iria amar, Derek. Gata, vem pro Brasil fazer show comigo, vem. Eu te chamava. Ah, que delícia! Vai ser tudo, eu acho. Olha, olha que ela tá abalando, viu? Eu ia amar. Vai ser é incrível. Não, sério, eu gostaria muito de conhecê-la, de ver seu trabalho pessoalmente. Acho que ia... meu, meu maior desejo era se a gente conseguisse num palco só, reunir todas as covers da Britney. Já pensou que loucura? Todo mundo que já passou por cover, meu, ia ser assim, um negócio de louco. Tipo, é, olha eu sonhando, louca. Eu sou louca mesmo, gente. É. Eu penso assim, tipo, ah, começa uma música, entra uma cover. Aí daqui a pouco, no meio, entra outra. Daqui a pouco entra outra. Imagina os fãs, ia ficar louco. Aí por final entrava isso, velho. Pra fechar, quero que você dê um recadinho pra ah! todos os fãs. que vai parar a internet isso aí. Ai, assim sim. como parou a internet com o Cela dança o danço. Quando parou a internet, quando o pessoal viu que você tava seguindo a Derek e a Derek tava te seguindo, já parou Nossa, a internet. Que tempo. Fala. Até imagina hoje que que todo compartilham. Mundo... Eles compartilham. Aquela isso. fotinho, né? Ela Sim. segue você, você é, segue ela. Até hoje. O meu Twitter tem uma frase que eu falei é, de 2010 para 2011. Eles retweetam até hoje. Que eu escrevi assim. É, Enquanto eu existir, continuarei divulgando e enaltecendo o trabalho da Britney. Até hoje eles retweetam. Vira e mexe. Sobe lá no meu celular. Aí eu vejo retweetando. Eu falei, gente... É poderoso. Se vocês têm esse tweet, coloca aqui nos comentários o link. Adoro, adoro. E continue fazer. retweetando. Isso, pode retweetar, porque enquanto eu resistir, continuarei divulgando e enaltecendo a Britney. E esse é o seu recado pra, por hoje? Sim, meu recado, assim, quero agradecer muito, muito, muito, muito de verdade a todos os biarmes que estão divulgando e enaltecendo o meu trabalho, que continuam apoiando. E assim, o mais importante, que conseguiram ver realmente quem é eu mesma, Andréa Mello. Estão é, respeitando o meu trabalho. E, porque eu acho que o maior, é, o maior objetivo do meu trabalho é isso. É fazer com que as pessoas aprendam a respeitar as outras. É, respeitar o trabalho, seja de um cover seja de um fós, seja de uma dançarina. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu perfil e todo mundo merece o seu devido respeito. Então eu acho que isso é o mais importante. Quero agradecer, Lu. Ai, adorei. Gente, ele veio do Canadá só pra me entrevistar. Ai, que tudo! Não, tô muito feliz pela entrevista, principalmente por essa oportunidade, né? Porque vai ser a primeira. Que o pessoal vai ver, acho que isso vai também ter uma, uma grande ascensão, muita gente vai querer também fazer então isso é muito gratificante o meu trabalho muito, muito, muito obrigada para você e continue divulgando e enaltecendo né? vamos divulgar e enaltecer, baixada santista a louca, adoro é, porque eu sou da baixada sim meu amor, eu também, desbravador caissara, adoro, e a mesma andréia Melo. ui beijo gente, tchau